o mano errou no grito irmão, papo que convém Pra provar que cê é a vida em geral vai errar também Mas eu volto nesse round, que você que se fudeu Se o assunto for batalha, quem não pode errar sou eu Me falaram até essa fita, mas aqui eu sou contundente Nem a chuva me parou, quem dirá um merda na frente? Mas aqui cê é só demente, cê achou que acabou Tem mais balas nesse frente Balas do pente, música que me lembra uma trend na minha frente, o doente. Que não respeita o beat, infelizmente. Mano, se a água do chu da chuva cai, você vai com ela, cago a corrente. Aê, não leva mal, você já tá me tirando, você é otário. Trente de ser humanos extraordinários. Olha um extra otário, mano. Fala pra mim. Quando você acha que é o pai Eu não meti mala, eu meti rima infelizmente cê não teve pra trocar Tive até pra trocar, tá ligado, mano? Que é sem esforço Cê tá pensando que tinha acabado Agora no round eu te boto no bolso Porque agora tá se achando muito Vim te provar porque cê é um idiota Vim te provar que é bem diferente Eu tô na sua frente, então deu sua cota Não deu minha cota, mano Tá vencendo, é a primeira fase, mano Fica tranquilo Nesse beat mesmo é errado Aconchego, faço o que eu quero Eu não tenho limite Cê é fraco, então volta pro sua city Vai pra sua casa, mano Tá tirando Sem maldade, tô pensando no que falar mas eu vi que eu tô perdendo tempo com Tá vendo, cê tá criticando Mas e agora quem errou no beat? Cê tá provando do veneno humano Só que agora que eu tô te batendo Cê tá ligado que eu vou te dizer Falar da minha vida e rimar na batida Porque agora sei que vai é perder Perder por quem? Pra quem? Cê tinha mesmo é que manter o clima Meu parceiro, eu posso até errar no beat O DJ tá ali, eu só faço é rima Eu, eu tenho que errar, é só nos pensamentos E mesmo se for por isso, pai, eu vou reconstruir Recuperar, 100% 100% Cê é fraco, tá ligado, mano? O que eu falei pro povo Então, meu mano, cê chega devagar Não precisa vim belar, meu Ovo, mas cê é muito fraco, vou bater de novo. Tá ligado, mano? Que eu vou te dizer. Criticou, depois fez igual. Você não sabe nada pra acontecer. Oh. Pra acontecer eu não preciso saber, só preciso fazer. É bem diferente, cuzão. Essa vida eu explico pro cê. Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer. Se o seu corre não for maior que o meu, cala sua boca e vai se fuder. Oh. De Chaves, você não é sagrado Você é um desenho mas eu te vejo desanimado E eu que sou o Chaves, fazendo minha track Eu sou a casa dele que eu sou um barril de rap Por isso que eu vou mandar só rima pelúcia Eu sou o Chapolin, vou te ganhar com minha astúcia Só que como Chapolin eu não amarelo Nós vivemos no Brasil só que eu não vou bater o martelo Tá suave só que agora você sonha Nunca vai me quebrar Com essa cara de pamonha Cê tá ligado? Mó cara de mordifronha, fronha Chapolin é o uniforme Tá vermelho de vergonha O que cê quer falar? Tá aqui pra te quebrar Cê tá achando que você é o barril Cê é o barril só quando chave sai Você é um barril vazio Na verdade não, você sabe que eu não me iludo Eu tô vazio de água, mas cheio de conteúdo Realmente, eu tô com vergonha aqui na aldeia Vendo você rimar, que puta vergonha alheia Uou! Que aí eu nem me importo com o que você tá rimando Tá suave, faz favor Já que você abraçou a vergonha Deixa a vitória pro vencedor Na verdade, dizer uma coisa, irmão A vitória não é sua, a vitória é dos irmãos Que tá no coração e você saiu do forno Abraçou a vitória pra tu e acabou morrendo no corno Tá você toma um bang, é irmão de luto ou é irmão de sangue? Cê tá achando um monstro, eu faço a prece. A rua parece igreja se se chama de mão e nem se conhece. Na verdade, a rua não parece igreja, não. Pois o dízimo pastor não recebe na mão. A rua é uma igreja, mas não é a vassoura. Porque na boca tem vários pastores metralhadora. E cê toma um ratatatá. A soma acabou de te derrubar Tá suave que você não arrumou nada Minha bíblia é sagrada, essa praça tá sangrada Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto No momento é o Johnny Marrento Mas perde porque é uma a mente do MC Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto Qual que é o gosto? E aí? E <risos> aí?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 No Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode Cê Você sabe, você vai tomar E pra casa você vai voltar RIMAS EM 3, 3, 2, 1 Você fala até RAAA! Eu mando bem, jogando Street Fighter você morreu RAAA! Do quem?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 Eu mano na esperança de tanto que eu te amato na mente deles, eu sou lembrança uhum. O é da atravesso, o bicho não virou tranquilo, vou uhum. te virar do avesso Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar Falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia, agora cê errou E a lembrança que eu ensinei o joy a fazer flow uhum. O dia que foi esse dia do dia do otário, acertou miserável uhum. <risos> porque... Raduquem mais quem? você não sabe? quem dois que veio e você virou quem ah. Ken da Barbie. O, ah! é o estrito, Falou até essa fita, ele é o cacaroto você não vai entender, sabe que eu já gui tomou no cu, perdeu pro Red, então apela pro nível Blue. Ah!